Olá, eu sou a Luciana Liviero e você está no Fundo do Baú, o quadro de entrevistas em que personalidades falam da sua vida, da sua história, através de objetos que guardam de recordação. Se você, por um acaso, é novo por aqui, inscreva-se no canal, aperta o sininho, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Deixa também o seu comentário. Eu quero saber o que você achou da entrevista, quero saber quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú. E agora sim, apresentando o meu entrevistado de hoje, ele é um jornalista, apresentador de televisão, nasceu em maio de 63, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Trabalhou muitos anos na TV Globo, na TV Record, onde se celebrizou à frente dos programas Hoje em Dia e A Fazenda. Eu estou falando do Hilton Antônio Mendonça Brito Júnior. Nas novas tecnologias, a gente domina as telinhas agora, não é mais as telas grandes, são as telinhas. Vai dar tudo certo no final. Tudo bem contigo, Luciana? Tudo maravilhoso, tudo bom demais, curiosíssima para ver esses objetos que você Opa. falou para a gente. Você tem uma longa estrada na sua carreira e também é na sua vida. A gente quer saber um pouco mais disso aí. Então, hoje é o dia, Brito. Que ótimo! Eu fico muito contente com o teu convite. Já fazia um tempo que a gente estava conversando né, para participar. E agora estou aqui à tua disposição. O que você quiser saber que eu possa responder, estou inteiro aqui. Vou deixar para você escolher. São três objetos que a gente selecionou, o melhor que você escolheu, para mostrar para a gente. Aliás, acho que tem um, um, um a mais aí. Tem um bônus, tem um bônus. E você escolhe por onde você quer começar. Bom, eu vou começar, então, pelo começo. Pelo começo. Porque o começo, pelo menos da minha carreira, da minha trajetória, foi a bordo, deste palelinha aqui, ó, que você, eu não sei se você conhece, você é mais, muito mais nova do que eu, ou não sei se você já viu, mas é um gravador, né? Um gravador, a gente ia fazer as matérias para rádio na época, era a Rádio Caxias, onde eu trabalhava, trabalhei também um pouco na Rádio Independência, que já não existe mais, e daí que eu fui para televisão, mas então a minha introdução foi através do rádio, eu tinha 16 anos de idade, né? Ou seja, foi ontem, e a gente levava, esse, com esse gravadorzinho aqui, levava a palavra das pessoas que nós entrevistávamos. No caso, eu fazia esporte, então os jogadores de futebol, os treinadores. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, o Luiz Felipe Scolari, que foi técnico da seleção e tudo mais, foi campeão do mundo, né? O Tite, eles eram jogadores nessa época aí que eu comecei como repórter de rádio com esse gravadorzinho aqui. Ó. O Brito, eu também sou da época do, do gravador. Ah, é? Aliás, a gente chamava de, de tijolão, né? um tijolo, oh, é uma árvore. É. Você é. usou Isso. esse gravador mesmo? Ele está funcionando ainda? Ele não funciona. Ele não funciona até porque ele é a pilha e eu nem tenho as pilhas, mas ele não, ele não funciona com certeza. Esse aqui eu ganhei da minha sogra. A minha sogra me deu esse gravador. De presente. Era um gravador que na época era chique, né? Só os repórteres importantes que tinham essas coisas. Esse programa aqui a gente entrega a idade, não tem jeito. <risos> não tem problema. 58 <risos> anos, numa boa, sempre com os mesmos cabelos, uhum. a mesma voz que não muda. Tem um apreço que eu sei especial com o rádio, né? Seu pai foi de rádio, não é isso? Sim, o meu pai trabalhou em rádio, nas mesmas rádios onde eu trabalhei. E eu seguia a trajetória dele, né? Então, na época, eu tinha 16 anos e estava naquela coisa, o que que eu vou ser no futuro? Eu sabia que ia ser alguma coisa ligada à comunicação, mas eu não tinha certeza, porque não era muito fácil, né? No meu tempo, lá nos anos 70, por ali, você pensar em trabalhar numa rádio. Mas como meu pai já trabalhava e naquele momento eles precisavam de um repórter para substituir um outro que tinha saído, então meu pai falou, pode ser o meu filho? Aí eu fui lá e foi de onde surgiu o Brito Júnior, né? Porque não ia poder ficar dois Hilton Brito. Então era o Hilton Brito, meu pai, e o Brito Júnior o filho trabalhando como repórter. Que máximo essa história, Brito. Que bacana, né? E aí e daí foi, né? Quer dizer, você já tinha essa vontade antes? Você tinha esse é, desejo de ser um jornalista, de, de seguir o caminho do seu pai ou não? Foi essa coincidência? Tinha. Já tinha. Eu tinha. Eu tinha essa, essa, esse objetivo. E aconteceu essa coincidência, essas coisas que acontecem não é na vida de todo mundo que acontece. Naquele tempo, né, Luciana, a gente tinha realmente que abraçar a oportunidade no momento em que ela surgia e no rádio. Bom, televisão nesse tempo aí, nem pensar, nem imaginava em televisão. A minha, a minha intenção, o meu objetivo maior, quando eu comecei, era ser um narrador esportivo de rádio. Então, eu ficava acompanhando aqueles narradores da época, gostava muito de ouvir eu dizia, puxa, eu ainda vou ser narrador esportivo, no caso, na época era da Rádio Guaíba. A rádio Guaíba era grande rádio, hoje não é mais. Hoje a Rádio Guaíba existe, é uma boa rádio, mas a rádio que domina lá é a Rádio Gaúcha, que é da RBS. Né? Então, lá atrás, quando eu comecei, tinha essa expectativa. Mas aí surgiu a televisão, de repente apareceu lá um convite da, da televisão, e eu, então, saí do rádio e fui para a televisão. E trabalhei um pouquinho em jornal ali também, fui correspondente da Zero Hora lá em Caxias do Sul, trabalhei nos outros uh, jornais impressos locais, Folha da Região, se não me engano chamava na época, é, e, e era muito limitado, a gente não tinha toda a tecnologia que hoje a molecada já, já nasce com o celular na mão. Né? Verdade, com certeza. Aliás, você tem um outro objeto que tem a ver ah, com é a tecnologia da época, né? Tem. Um, um outro objeto, na verdade, é uma, uma pequena coleção, né? Uma coleção que eu faço aqui, ó. É, esse aqui são, são telefones. Esse não dá nem para abrir, porque ele é como se fosse um quadro, né? Então ele está preso atrás. São telefones celulares que eu usei, que todos nós usamos né? em algum momento na vida. Mas eu, eu tenho outros também que eu não enquadrei aqui. Só para ilustrar, né? Porque eu sei que tem muita gente que não, não viu, não, não, não lidou com, com, esses, com esses bichinhos, né? Ó, oh, esse aqui... Então, é, isso aqui era moda, né? O Nextel, o Nextel... E tinha esses aparelhinhos mais complicados, assim, que você teclava aqui, miudinho... Depois esse aqui também foi da moda. E todos esses aparelhinhos foram surgindo e a gente teve que se adaptar a eles, né? Então, você tinha que comprar um novo e achar um jeito de aprender como é que se usa e assim foi até o atual celular, que a gente tem, todo mundo domina aí, e que é a televisão dos, do, do, do novo século. Porque quando eu fazia, por exemplo, o Hoje em Dia, na Record, como é, como é que a coisa funcionava? Na minha cabeça, pelo menos, eu acho que as pessoas elas ligavam a televisão de manhã como se elas estivessem abrindo a porta. Deixa eu ver o que que o Brito, o que que esse pessoal, a Luciana, a Ana... O Edu, a Cris, o que que eles vão me contar hoje? Então eles abriam a porta da casa deles, que era ligar a televisão, para nos receber. E aí com o passar do tempo hoje está diferente, hoje não é bem isso que as pessoas pensam, hoje as pessoas de modo geral querem saber o que que vem no celular, todo mundo com o celular na mão e querem saber das novidades através dele, e aí que entra o programa da Luciana o canal do Brito Júnior e tantos canais, milhões de canais que tem aí hoje em dia. Então o profissional que era de rádio e de televisão, continuam existindo esses veículos, mas ele está migrando para a internet. Muita gente que está na televisão ou que está no rádio também está na internet. Isso que é o legal. Sem dúvida. Agora, que, que mania é essa? Você guarda esses celulares exatamente para quê? É, na verdade, eu não guardo assim, com um objetivo nenhum, senão memória, né? Porque você eu vou, eu não sei se for... Você gosta não. de comprar coisas, não? Não, não, eu, eu não coleciono, não coleciono coisas assim, mas acabou virando uma coleção naturalmente, porque são tantos aparelhos que, se você parar para pensar, Luciana, quantos aparelhos diferentes que você já usou, então tem gente que guarda, como é o meu caso aqui, outros dão o velho para pegar o novo ou simplesmente colocam no lixo eletrônico e eu fui guardando, né? Quando eu vi tinha essa, essa coleção de aparelhinhos de celular aí. Mas você enquadrou o celular. É. Isso aqui na realidade foi coisa da, da minha mulher que ah. me deu de presente isso aqui, como Não se fosse assim uma, é? Um, uma, um marco, né? Uma, um, um, um marco do, do, da minha trajetória. Então, ela fez para mim aqui, e eu deixo guardadinho, bacana, porque eu acho que esses objetos, eles realmente representam o a nossa o nosso trabalho, né? O trabalho na comunicação. Sem dúvida alguma, você é um homem da comunicação. e Todos fez, nós, né? Todos que nós. Eu vejo, né? E preza esses, esses objetos, né? E vamos ah, lá. É, eu tenho um outro objeto, esse está atrás de mim aqui, ó. Eu, eu vou tentar aqui com o telefone te mostrar. Esse eu não consigo nem tirar daqui que é a boa e velha máquina de escrever. Uau, pesada! Uma pesadona tal, tá ali, é, é, não uso mais, mas guardo com muito carinho. Eu me lembro quando a gente começou na televisão, não existia celular, não existia nada disso, então era tudo na máquina de escrever. Você lembra desse tempo? O pessoal adorava na redação, um monte de gente fumando, aquela fumaceira. Uhum. Era Sim. moda, jornalista, fumar e escrever, era uma coisa poética, né? Fumava, colocava o cigarro no cantinho da mesa, assim, ia lá e fazia lauda. E, gente, nós estamos falando de uh, 20, 25 anos, 25, 30 anos atrás, vai, é isso, né? É. é. Foi uma revolução, né, Luciana? Uma revolução, uma revolução como nunca se viu na história da humanidade desses últimos 20, 30 anos aí, principalmente na nossa área, na área de comunicação, Uh, imagina Quando eu comecei como correspondente De jornal Eu mandava as matérias por telex Você já viu um telex? Eu já vi, mas eu acho que tem gente que não sabe nem o que, que é isso Nossa, né? telex era uma máquina é De escrever fax, gigante é antes, assim. é antes do fax, né? <risos> não antes do fax, antes mesmo é. do fax E é. não é que a gente seja Que a gente tenha uma idade avançada Não é nada disso, não Eu tenho 58 anos de idade, a Luciana tem 32 Carota! E, e, e isso, isso é porque a coisa foi muito rápida mesmo. Eu já estou pensando aqui como é que vai ser daqui para frente, porque o celular já bateu com a cabeça no teto, né? A própria, por exemplo, a Apple, que é a marca mais conceituada, mais conhecida, a Apple já não tem mais o que inventar. Eles todo ano relançam o, tele, o mesmo telefone, colocam uma coisinha a mais lá, viram um computador. O que será que eles vão inventar no futuro para para ser mais avançado do que o celular, hein? Seguindo aí para saber mais ah, de você e da sua vida, que outro objeto você separou ah, aí? Você, tá é, é, é, eu, sem nenhuma modéstia, eu separei esse, esse troféuzinho aqui da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que hoje em dia ganhou em 2000 e... 2007, 2007. Esse troféu que também é, é meu e é seu também, porque você trabalhava também dentro do, do programa, a gente fazia aquele bate-bola no jornalismo, né? Então, esse troféuzinho aqui, eu dou muita importância para ele, porque foram os críticos de arte. Essa categoria televisão, inclusive, foi o primeiro ano que eles criaram a categoria de televisão, porque as outras categorias é ator, diretor de cinema, de documentário, essas coisas, escritores de livro e tudo mais. E aí, nesse ano de 2007, eles criaram essa categoria de televisão, eu acredito que deva existir até hoje, e hoje em dia foi o programa escolhido, né? foi votado entre os críticos de arte. Então eu guardo com orgulho esse prêmio, porque eu dou muito valor a ele, afinal de contas, na época, hoje em dia era um programa diferente, era uma coisa que não tinha na televisão, e a gente chegou lá e colocou o uh, um programa no ar, com todos aqueles quadros, aquela coisa, mas com a, a ideia principal de ser uma extensão da casa do telespectador. Era isso que hoje em dia representava. Então as pessoas ligavam lá para ver o, que, que, esse, o que, que esse pessoal hoje, do que, que eles estão falando, do que, que eles estão rindo, do que, que eles estão comentando. É, essa, esse era o espírito do hoje em dia. O que, que eles estão aprontando, né? É, aprontando... Sempre tinha uma novidade. Brito, você coloca essa fase do hoje em dia como uma das fases mais felizes da sua carreira? Tem essa, ou foi a Fazenda depois? Essa época aí da sua vida, eu vejo que você tem esse orgulho, né, de realmente ter uhum. sido um programa que foi líder de audiência, inclusive, enfim. É, sim, eu tenho hoje em dia como o um momento assim, mais importante da minha trajetória, porque é um programa, foi um programa inovador. Um programa, inclusive foi quando eu saí da, da Globo, né? Eu trabalhei até 2005 na Globo e só saí para ir lá para Record, por causa do Hoje em Dia. Foi por isso que eu fui para para Record. Então, foi um programa diferente, inovador, porque de manhã só tinha desenho, não existia... Se não me engano, tinha um programa da Ana Maria Braga, mas era num outro horário, TV Globinho, umas coisas assim... E aí a gente entrou com a Revista Eletrônica, que foi um marco mesmo, naquele momento na televisão, e eu guardo isso com muito carinho. Claro que a Fazenda também foi importante, embora eu não seja uma pessoa, um apresentador identificado com o reality show, mas fiquei identificado com a Fazenda, porque é, eu acho que é o segundo maior reality show do Brasil, só ficando atrás mesmo do, do BBB até hoje, né? E tem um grande futuro pela frente e a Fazenda. Mas eu, a época que eu realmente guardo no coração é a época de hoje em dia. E antes de sair para fazer hoje em dia, claro, todas as duas décadas aí que eu trabalhei como repórter de, de rádio, de televisão, também foi Nossa. onde eu aprendi, né? Grandes coberturas, né? É. Grito, você tem, você é saudosista dessa época? Eu vejo, às vezes, que você, com essa história de A Fazenda, é, é, faz críticas, eu imagino que você seja muito cobrado, entre aspas, pelas pessoas. E aí, quando é que você volta para a televisão? Como é que isso pega é, em você? Ah, eu acho que é normal as pessoas terem é, como referência o passado, porque o passado já aconteceu e o futuro a gente não sabe. Amanhã, qual, o que, que vai acontecer, o que, que vai ser... Então, as pessoas vão sempre ter como referência aquilo que a gente já fez. E Acho normal. Mas eu sempre gosto de olhar para frente. Eu estou curioso para saber como é que vai ser amanhã. E a internet é o amanhã que está acontecendo agora. Né? O YouTube, o Instagram, enfim, essas redes sociais todas aí, isso é o futuro já acontecendo. Está havendo uma transição no, no, na, na, na comunicação mundial. Então, a, a molecada, por exemplo, veja vejo o meu filho, meu filho tem 16 anos, ele não assiste televisão, ele nunca parou para assistir televisão, nunca. E olha que eu assisto televisão pra caramba, porque é uma maneira também da gente se informar, né, da gente ver o noticiário, assistir, ver o que está acontecendo. E é da nossa, da, nossa da, da cultura da nossa idade, né, assistir é. a televisão, se informar pela televisão, né, é Sim, ver é. a fotografia da televisão, né, inclusive. Claro. Mas isso mudou bastante. A televisão, no meu modo de ver, ela vai continuar existindo, o rádio também, tudo vai continuar existindo. Mas as pessoas estarão mais interessadas no celular, porque o celular está sempre com a gente e hoje ninguém mais tem paciência de ver coisas assim com horário marcado. Ah, eu vou assistir uh, o programa tal, ou o jornal tal, porque entra, mas eu tenho que esperar até as oito e meia para assistir. Não existe mais isso. Eu lembro quando eu era repórter, você também acho que deve lembrar disso dessa época, a gente saía para fazer uma matéria para televisão. Então a gente fazia aquela matéria às 10 da manhã e aí a, a emissora segurava a matéria para dar só à noite lá no Jornal Nacional, no SPTV, né? Porque dava para segurar. Você tinha exclusividade daquele assunto, você foi lá, gravou e tal, então agora a gente vai segurar e vai dar essa matéria de noite. No máximo, entrava uma chamadinha, você vai ver logo mais e tal, tal, tal. Isso não existe mais. Hoje a notícia está tá na mão da gente, está quente, o celular, ele esquenta na mão da gente. Você não passa um minuto sem, sem ser informado. Claro, se você tiver, se essa for a sua intenção, mas tudo acontece no celular. Tanto os que jogam game, assistem coisas ao vivo e jogam ao vivo online, esse é o futuro, eu tô mais preocupado com isso, porque o passado a gente já construiu, agora tem que pensar como é que vai ser daqui para frente, né? Tá, mas para você, TV é passado? Se surgir alguma oportunidade bacana em TV, você ainda aceitaria voltar? Apesar de você já estar tá trilhando para esse futuro também, com o seu canal, no YouTube e tal. Mas a TV já é página virada? Não, não, não é página virada pelo seguinte motivo, essas coisas todas elas vão coexistir, elas vão acontecer em paralelo, televisão, internet, é, todas as redes sociais, tudo isso vai, vai continuar acontecendo. Mas há uma migração do interesse das pessoas. Então, nada impede, por exemplo, eu tenho aí o meu canal, né? O Brito Júnior TV no YouTube, onde eu faço as minhas crônicas, eletrônicas. Eu agora sou cronista eletrônico, olha que chique! A moça que está trabalhando comigo aqui, ela falou assim, não, você não é mais apresentador de televisão, agora você é cronista eletrônico. Porque eu estou pensando exatamente nesse, nesse cenário né, da, da, da internet. Então, como cronista eletrônico, eu também posso amanhã ser um apresentador de um programa de televisão. Nada impede. As coisas vão acontecendo em paralelo falou e disse: "Brito Júnior, que saudade de você, Brito. Que é, saudade, saudade toda. de pedir dela com você, Brito ah. Júnior." Olha, era para mim como na qualidade de jornalista, era o melhor momento do programa, claro, que a culinária, a Ana falando de moda, o Edu, aquelas brincadeiras, tudo era bacana. Mas eu ali no programa eu ficava o tempo todo olhando para um computador. Na época não era muito comum assim. Você usar a internet na televisão Não era, eram os primórdios ainda Hoje é comum, mas naquele tempo não era Então, o que que acontecia? Tinha um computadorzinho lá no, no cenário Que ficava lá no canto, lá jogado E eu, visionário No sentido, eu acho que eu sou visionário Eu observava, pô, todas as notícias estão ali Então a Ana ia falar alguma coisa o Edu, eu já corria pro computador E se tivesse uma notícia, eu trazia aquela notícia Olha, tá acontecendo agora um incêndio Sei lá, eu, qualquer coisa se fosse na questão política, o Bolsonaro falou, só que não tinha Bolsonaro na época. Então, eu estava sempre me informando e, ao mesmo tempo, eu alimentava o público. Eu ia lá, pegava a notícia, mastigava e jogava para o público. Isso era uma coisa, uma característica do hoje em dia, que, com o tempo, eu acredito que não só hoje em dia, mas a televisão meio que perdeu isso. Eu estava acompanhando todo esse processo aí da chegada do. da saída do Faustão, da chegada do Luciano Huck. E no dia que o Luciano Huck estreou, é, no Domingão, aconteceu aquele episódio do jogo da seleção brasileira que foi interrompido, Brasil e Argentina. E eu pensei, puxa vida, se eu tivesse aí agora, essa notícia ia ser a primeira coisa que eu ia fazer. Eu ia dizer boa noite, oi pessoal, tudo bem? E já ia dizer, e agora, o que está que acontecendo lá? Onde é que está a Argentina? Como é que vai ficar essa história do jogo? O Brasil ganha os pontos, o que, que a FIFA vai decidir? Mas para minha surpresa, e até uma certa decepção, eu acompanhei a estreia do Hulk e ele não tocou, ele tocou assim de leve no assunto, mas não, não entrou no assunto e, a, a, e foi um erro. Eu acho que hoje você, qualquer programa, Luciana, qualquer programa de televisão, a novela tem o break, então ela é gravada, mas tem o break onde você pode entrar com um boletim de notícia. Qualquer programa ao vivo tem que ter a participação do jornalismo, porque a pessoa que assiste, ela quer ter a informação em primeiro lugar é tão importante para ela quanto ver a dança dos famosos, quanto ver, sei lá, se vira nos trinta, esses quadros todos aí, é receber a notícia que aconteceu naquele momento. Então, é, eu fiz essa observação. Pra estar bem informado, né? E a gente, é. o jornalismo corre na veia, por isso que que a gente gosta tanto e não desliga nunca, né? E, e, só... e a, naquele tempo, na, na, no Hoje em Dia, que nós fizemos juntos lá, é, então a gente vinha com aquele uh, final do programa, que era lá por volta de 15 para meio-dia, mais ou menos, e até uma, uma e meia, fazendo o jornal. Era eu e você. Obviamente, que se tivesse algum assunto que fosse pertinente ao Edu, ou à Ana, ou à Cris, eles também entravam, né? Mas, essencialmente, éramos eu e você ali. Então, isso não pode, não deveria ter sido perdido. Quando eu digo perdido, eu não estou falando do Brito e da Luciana. Pode ser também, mas eu estou falando daqueles que estão lá agora. Não se pode perder esse calor. No entanto, eu percebi que a televisão, ela em nome desse entretenimento, que é também muito repetitivo, observo, né? os quadros são muito iguais, os programas são muito parecidos, a televisão meio que esqueceu, isso não pode acontecer, tem que voltar. Brito Júnior, temos que voltar, adorei por um tempo, gostei <risos> um de novo dessa volta. A tem fórmula, que... a fórmula tem que voltar. É, não, e, não e sem dúvida alguma essa nossa história, é, juntos na televisão, está no fundo do meu baú também guardada é, com muito carinho, Brito. Que alegria te ver de novo mesmo que seja assim, né? através de uma tela. E, e que bom conhecer um pouco mais aí da sua vida. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço muito, foi um prazer. Uhum. E sempre que você precisar, estamos aí. né? Se você quiser saber de objetos marcantes e que contam histórias, fique à vontade, já tem para a próxima rodada. Maravilha! Vai ter segunda dose, então, com o Brito Tá junto. bom. Um beijo, Brito. Um beijo, um beijo. Beijão. Gente, Furo do Baú com Brito Júnior, que bacana. Gostou? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, aciona o sininho para você saber quando vem a próxima entrevista. Muitíssimo obrigada. Deixa aqui uma sugestão, quem você quer ver no Furo do Baú e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.